E outra vez levantei os meus olhos, e vi, e eis que quatro carros saiam dentre dois montes, e estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos, e no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos malhados, todos eram fortes. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, que é isto, senhor meu? E o anjo respondeu, dizendo-me. Estes são os quatro espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos, sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam, e procuravam ir por diante, para percorrerem a terra. E ele disse, Ide, percorrei a terra. E percorreram a terra. E chamou-me, e falou-me, dizendo... Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo. Toma dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de jedaías os quais vieram de Babilônia, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Toma, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-las na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e fala-lhe, Dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. E estas coroas serão para Elém, e para Tobias, e para Gedarias, e para Em, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão, e edificarão o templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos exércitos me tem enviado a vós, e isto sucederá assim, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Zacarias 6